A história do cego, sempre me contaram assim, isto foi em 1901, que havia uma pessoa que era cega, veio para aqui mas a sua mulher, que era a Dona Teresa, a fazer bolos, não tão pequenos, mas maior. é maior eram as tortas grandes, os queijinhos grandes, os outros bolos todos grandes, porque naquela altura não era fácil dar a vender bolo um. E depois, mais tarde, com a sua filha, Dona Albina, essa aí começou mais a fundar a questão, a, sua dona, a dona Albina começou a trabalhar mais os bolos mais pequenos. Dona, dona Albina e já a sua filha, Dona Teresa, também que se chamava -se Dona Teresa, começaram a fomentar isto. abriram que isto era uma pastelaria, mas não era bem pastelaria, era uma casa que alugava quartos. Como representa? Isto em 1975 o meu pai ficou com, com, este, com este negócio, com, este, com esta pastelaria e eu daí comecei logo a ficar com ela também, não é verdade? Eu, portanto, eu estou aqui há... desde 1975, portanto, estou aqui há 12, 42 anos, mais ou menos. Estou aqui há 42 anos com ele. Aprendi com, com os mais velhos, aprendi com o meu pai. A trabalhar aquilo que se faz, estou só baseado naquilo que faço. Não, mas então é simples, é uma massa de pano quando com 12 tops. É apenas isso.